E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez senhoras e senhores, eu recebi um e-mail no mínimo intrigante esta tarde Porque eu estava aqui procurando um conteúdo para trazer para vocês sobre Clash Royale, algo interessante Quando eu me deparo com o um e-mail do João Vitor Gonçalves aí Que ele me mandou o seguinte e-mail, Clash Royale Illuminati nesse meio ele tem um, um gameplay que ele dá um zoom aí vocês estão vendo onde ele mostra que o mago de gelo faz um símbolo no mínimo interessante seria o mago de gelo um easter egg seria esse símbolo do mago de gelo algo satânico ou algo metaleiro basicamente <risos> e vocês vão poder notar que mais coisas interessantes vocês podem tirar de noção apenas por isso por exemplo o Mago de Gelo, você só vai conseguir visualizar ele nesse movimento se ele ficar em uma posição específica, porque se ele estiver de outro jeito você não vai ver, além disso sai um, um brilho da mão dele. Eu vou colocar aqui um replay é, para vocês terem uma noção. Quando o Mago de Gelo está do seu lado, é ainda mais difícil de você ver. Então, se você tem o um Mago de Gelo e quer ver esse símbolo satânico que o Mago de Gelo faz para soltar a magia, você vai ter que batalhar algumas vezes aí para você encontrar um ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, senhoras e senhores, tá? Eu vou mostrar para vocês essa batalha que eu fiz contra esse nível 9. Eu ganhei a batalha, né? Tinha dois níveis de diferença para mim e para o cara. Então, eu quero adiantar a batalha aqui. Pra vocês entenderem aí, mano, na hora que ele coloca o mago de gelo do meu oponente, quando meu oponente coloca o mago de gelo dele, é que eu consigo ver direitinho o mago de gelo. Eu vou dar um zoom agora pra vocês verem o movimento do mago de gelo e eu quero que vocês comparem o meu mago de gelo com o mago de gelo do meu oponente exatamente agora. Vocês podem ver que o meu Mago de Gelo, você mal consegue visualizar a mão dele, cara. A mão dele fazendo isso, né? Fazendo aquele símbolo da mão, mão chifrada, digamos assim. Se você colocar, inclusive, no, no Wikipedia aí, mão chifrada, você vai ver que ele é um símbolo de satanismo. De, enfim, essas coisas muito loucas. <risos> Se liga no que tem escrito na Wikipedia sobre a mão chifrada. Também conhecida como Maloic. O manocornuta é um símbolo conhecido por vários termos. Nos dias de hoje, é muitas vezes considerado um sinal de adoração a ritos satânicos, tendo sido amplamente utilizadas em diversas culturas ancestrais. Principalmente mediterrâneas. A utilização desse símbolo dentre os headbangers, né? Que são os fãs de heavy metal. Não tem propriamente o objetivo primordial do satanismo, né? E ainda diz que quem introduziu o gênero foi Rony James Deal. Quando ele estava aí no Black Sabbath Mano, se liga que loucura! Será que quem criou o desenho ali do, do Mago de Gelo foi um metaleiro? Ou foi um satanista? Fica a dúvida. Será que a Supercell um dia vai responder essa pergunta, velho? Mas eu tenho certeza que isso não é o caso, tá galera? Então, descartamos a possibilidade de um magro de gelo ser satanista? Não sei. <risos> mano, mas enfim, olha só. É um easter egg. Se você sabe de algum outro, mano, por favor me mande. Quem sabe isso daqui vira uma série no canal mostrando todos os easter eggs que vocês puderem encontrar no Clash Royale ou mesmo no Clash of Clans, se você sabe de algum. Por exemplo, esse que eu nunca vi ninguém falando sobre, que é o easter egg do, magro, do símbolo que o magro de gelo solta. Pra soltar as suas magias, né? O símbolo mago de gelo ele faz pra soltar as suas magias. Porque, mano, é no mínimo intrigante você parar pra pensar. Já que seria muito. Faria muito mais sentido ele fazer assim. Ou ele fazer assim. Ou mesmo assim. Mas ele faz assim. É no mínimo intrigante. E, véi, se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um vídeo curto, mas muito interessante, sobre curiosidades e easter eggs aqui no Clash Royale. Se você tem mais uma dica como essa, mais um easter egg como esse, quer me mostrar, me, me manda no e-mail clashoffailbr.gmail.com. Eu vou ficar muito agradecido. Muito obrigado aí ao João Victor Gonçalves. E se você curtiu, não quer perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar para Receber as notificações do canal Pra você toda vez que tiver vídeo Vim aqui dar uma conferida, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, rapidão Mas eu espero que vocês tenham curtido Falou e até a próxima! <risos>